E hoje, então, eu vou falar um pouquinho do Zé, né? É, como nós já fizemos na, na segunda parte. Acreditem, se quiser, o Zé é o verdadeiro extra -galáctico. E que veio, né? Por essa minha amiga, Sônia, cair no meu colo. <risos> e quando... E quando eu... Eu conheci o Zé, eu só, não, na verdade, consegui só acreditar nele, devido ser um garoto de 6, sete anos, e falar as coisas que ele falava e contava, porque não é possível com aquelas mães, aquela mãe super beata, portuguesa, o avô mais ainda, a tia mais ainda, e, e da onde que esse menino pegava essas informações? Porque se nem com pessoas conhecidas na época, que era o Chico Xavier, era o Gaspareto. Então, a, a mãe não levava para saber qual rumo tomar por ele. Né? o Divaldo algumas outras pessoas que tinham inclusive o Wagner Borges na época queriam levar até para ele elas não levaram e quando ele veio para mim ele veio porque a, a mãe não sabia quem eu era ela pensava que eu só fosse amiga né, da amiga dela que era a mãe da minha amiga e que ainda continua sendo a mãe da minha amiga e foi muito interessante porque na hora que o menino bate o olho em mim, ele diz assim, você não veio aqui <risos> para conhecer as pessoas, você veio aqui para me ver, para você saber de mim. E eu sou extragaláctico eu não sou filho dela, eu estou aqui como filho dela, mas não sou. A minha mãe é do planeta tal, que eu agora esqueci de tal galáxia. Os meus pais estão, né? Então, ele deixou muito claro que, aonde, da onde ele veio, também existe pai e mãe. Foi o termo que ele usou. E, se foi o termo que ele usou, é porque existem as famílias. né? Nessas, então, uh, vocês vejam bem, seres estrelares que ficam né, nessas famílias formadas, que constelam realmente que formam constelações, por quê? Porque são seres estrelares, todos nós somos seres estrelares, mas eles conjugam o verbo nós, eles conjugam somos, porque aqui ainda, né, o Zé me ensinou muito isso, porque aqui ainda nós não conseguimos fazer isso. Aqui nós somos obrigados a, a pensar individualmente porque por mais que você queira confiar na outra pessoa, por mais que você queira uh, agir, né, de uma forma uh, de uma colaboradora unida, você não consegue a pessoa que está à sua frente, né? Eu estou falando assim de quem pretende fazer isso e vai procurar o outro ou quer que o outro venha, não sei, mas Aquela pessoa, ela sempre vai ter os burros na água, né? Vai ter que ser assim uma fidelidade muito grande entre as duas pessoas, não só fidelidade como lealdade. E nem sempre as duas vibram na mesma sintonia. Por exemplo, se eu aqui, eu estou aqui, né, com uma pessoa muito legal, muito bacana, que todo mundo pensa que é minha filha, Adriana, se eu falar para a Adriana, Adriana, vamos mandar luz, vamos enviar luz para determinada pessoa pela energia fria, a minha frequência é uma, dela é outra. Nós não estamos na mesma sintonia. Não adianta, gente, por mais que a gente queira mãe e filha, pai e filhos, às vezes é o mais diferente ainda, não existe ainda essa, essa, essa confraria da união. As frequências são muito diferentes. Logo, da onde o Zé veio, existe essa união. E como eu disse a vocês, ele falou que veio aqui para mim, né? E ele disse assim: eu vim aqui para desenvolver o amor, né? Para aprender a amar talvez ele tenha sido enviado não para ele aprender a amar sozinho, mas para ele levar essa energia que, por incrível que pareça, aqui no planeta Terra, na época dele, isso foi por volta de é, 90, não chegava nos anos 90, estava em 89, 88, por aí, vamos dizer que fosse anos 90. né? Ainda existia a vibração do amor. As pessoas não estavam tão informáticas, tão digital, tão técnicas. Existia essa vibração, porque hoje o amor é pelo, né? é pelo digital. Então, vamos lá, é o relógio que aperta. Tem, tem, tem pessoas que eu, que eu já vi com 20 anos, 22 anos, que não sabem ler ponteiros. Não consegue ver a hora por um ponteiro. Eu prefiro ponteiro, eu só uso relógio com ponteiro. Gente que tem a datinha, tem o um ponteiro. Será que eu sou ultrapassada? Estou? Não. Eu, acredito, eu consigo ver os dois. Então, eu tanto vejo o digital como o ponteiro. Então, o meu potencial é mais elevado, certo? Não é que eu queira ser arrogante, nada disso. Mas o meu potencial é bem melhor do que o deles. As pessoas, né, elas hoje, elas não têm esse potencial. Elas parecem que vivem num sono constante cerebral. E acham que estão despertas para tudo. Quer dizer, uh, o pessoal ri né, de pessoas que estão na minha idade, já perto dos 70, né, já com o um pezinho lá. Mas são essas pessoas iguais a mim que conseguem ter muito mais avanço do que os que estão canalizando só para uma coisa, só para o mundo digital. Se você pede para fazer um desenho manual, se você, eu peço, sou péssima para desenhar, mas faz outras coisas eu faço. Mas é, são habilidades, é diferente. Uma coisa é habilidade, outra coisa é não saber fazer mesmo, não, não construir o que você tem verdadeiramente como dom. E, e, e só ficar no mundo digital e fazer o desenho através né, de, de formas digitais já apreciadas, já vindas, e você acaba complementando. Então, por exemplo, uh, eu sei lidar com uma máquina de datilografar, assim como sei lidar com o teclado de um computador e também com o... Uh, com o teclado, o teclado o celular. do celular, se você der o do o, o da máquina, o de digitar o de o, da, o teclado, né, de o, de uma máquina esfero, de uma máquina, como é que se diz lá, da máquina de escrever, o pessoal se perde, né, vai falar, ah, tem um papel, tem que pôr sulfite, tem que pôr aquilo, não sei como fazer, vão rasurar tudo, porque não leem. Só digitam. Então, gente, você que está na minha idade, que não é nem terceira, nem primeira, nem segunda, nem décima idade, você, nós somos seres vivos. Acreditem nisso. Acreditem que nós conseguimos despertar, ainda na nossa geração, um tanto de amor o qual está hoje se esvaindo indo embora. E essa foi o que, e esse e isso foi o que eu encontrei na no Zé. E o Zé virou para mim e ele falou assim: "Eu vim tra, eu vim conquistar, eu vim aprender a amar". Mas ele completou: "Se nós estamos juntos hoje, é porque você faz parte da medicina energética do terceiro milênio. E é isso que eu vim plantar aqui junto com você. A medicina energética do terceiro milênio. E na ocasião, eu já trabalhava com a energia fria vibracional curadora, energia fria quântica, mas eu não passava ela ainda para os outros. Eu, eu comentava muito, muito sutilmente, porque o meu trabalho forte ainda era o registro da memória celular. Né, pelo DNA Então eu chegava no DNA da pessoa Eu via sobre os antepassados eh, Sobre toda aquela estrutura Aquela formação do código genético Influenciando aquela, aquela criaturinha Aquele embrião que estava começando a se formar E dali para frente Sempre fui muito boa nisso Mas eu passava energia de cura, energia fria Sem citar porque eu não tinha permissão e quando ele me fala da energia Quando ele me fala da medicina energética do terceiro milênio Eu começo a despertar Tanto é que do, levou quase daquela época até 2006 Para eu começar a iniciar as pessoas né? mas, eu já, mas durante dez anos eu, eu já falava da energia fria A partir do momento que ele, que o Zé falou isso para mim enfim, o que, que aconteceu com o Zé? Ele, depois que nós nos encontramos, nós fomos na pizzaria tal, foi tudo muito gostoso com a mãe, com a tia, com a minha amiga, com a mãe da minha amiga, fizemos uma turma e fomos. E ele só queria comer pizza de alho, que ele adorava alho, porque lá no planeta dele diz que comiu cebola e alho e que isso era muito saudável. E que eles precisavam colocar o sentir dentro deles. O sentir, porque o, eles evoluíram tecnicamente muito. O, o trabalho de cura para eles era só pensar, a cura já acontecia, não precisava nem pensar. Aliás, eles não ficavam nem doentes. Uh, uh, mas isso tudo por, por tecnologia, né? pelo mental tecnológico. Então, por exemplo, o Zé se machucava aqui, ele tinha uma ferida, ele caía porque ele era muito peralta, e ele fazia mil coisas, e eu, às vezes até adquiria febre porque ele, tá, né? ele entrou em contato aqui com as pessoas do planeta, da Terra. Ele não deixava, ele não aceitava médico, não aceitava nada. Ele sumia, a mãe dele... Isso a mãe dele até contando, depois lá na pizzaria para mim. E que ele sumia, ele se mandava. E quando ele se mandava, o que que acontecia? Quando ele se mandava a... A mãe dele já sabia que ele ia lá Chamar a mãe dele lá da, do, do, da onde ele vivia né Do planeta deles E eles vinham e curavam E quando ele chegava, ele chegava sem a ferida já Não tinha nem cicatriz Com tudo fechado <coughs> Não tinha mais Problema físico de, de, de ter dor aqui, dor ali Febre, gripe, não sei o que yeah. E esse era o Zé Até os sete anos que eu conheci Bem, aí nós nos despedimos e ele falou, ele na minha frente, ele falou assim: mãe, você vai deixar eu ir na casa da tia Armin? A mãe dele até estranhou ele me chamar por tia, né? Porque diz disse que ele não falava isso. Ele não chamava né a mãe dele de mãe, que não era mãe. Ele falava porque não tinha outro jeito, né? Ele chamava de mãe, depois ele falava: mas ela não é minha mãe. Eu estou emprestada aqui. Ah, aí posso ir. Aí a mãe falou, sim, pode sim, Zé, só nós vamos combinar, vou deixar o telefone. Ela pega o telefone e deu o nome da, da mãe da Sônia, né? Que agora eu não lembro como, era o nome de, como é o nome dela. E aí nós entramos em contato, eu te levo lá na casa dela, tá bom. Eu falei, não se preocupe, Zé, qualquer coisa eu vou te buscar. Porque ele veio no meu carro, ele adorou vir comigo, né? E como eu disse a vocês... Ele entrou no carro, assim que ele entrou, a minha amiga sentou do meu lado, ele sentou atrás. Ele me jogou uma chama de luz verde, muito transparente, linda, maravilhosa. Uma luz verde é, é, era, era meio esmeralda, mas era um verde diferenciado um pouco. E eu imediatamente devolvi com a luz azul, quando ele me pergunta assim, da onde, como que eu tinha aprendido aquilo? Eu falei, eu aprendi porque eu aprendi porque eu sou daqui da Terra, e isso acontece. Ah, não, vocês não sabem fazer eu falei, sabemos, porque nós aqui fazemos pelo sentido, não pela técnica como você faz. Mas para mim veio muito bem essa luz. Aí ele fazia, é? É? Eu quero ficar mais com você. Porque ele encontrou em mim a pessoa que estava compreendendo ele, a pessoa que estava estimulando ele, né? Então, essa foi a nossa vivência, a minha vivência com o Zé... E a mãe dele ficou de trazer, mas, infelizmente... Diz que ele chorava muito, isso a é minha amiga contando... E a mãe dele resistiu, ele pedia muito para ir perto de mim... Ficar, passar algumas horas comigo... E a mãe dele não deixou. Não deixou, mais ele se aproximar. E todos esses anos se passaram, eu não reencontrei o Zé. Mas eu fiquei com a medicina energética do terceiro milênio... Eu tenho postado vídeos, tenho falado muito dele. Ele tem me visto. Se ele tiver que me ver, ele vai ver. E quem sabe eu ainda encontre o Zé. Eu não desisti ainda de encontrá-lo. Tá bom? Então, gente, vocês vejam bem. Nada acontece por acaso. Eu, tudo que eu vivi até hoje, tudo que eu vivo, vem a resposta. Como não acreditar na existência dos seres estrelares, de seres de outras galáxias, e que, da vida que existe no universo, e não só no nosso planeta. Né? A diferença, ou, a, o que tem de comparação, o que tem uh, de, de igual, né? de nós hoje aqui, com esses outros seres, qual é a precisão né, de nós sermos seres vivos Por que nós precisamos evoluir? Porque o, nós conhecemos Nem nenhum por nem cento de nós Nós não conhecemos nem por cento, meio por cento De quem nós somos Nós só temos assim Nós, nós usamos, por mais que nós tenhamos a, a mente expandida Ela é muito pequena Para compreendermos a evolução do universo. Tudo isso porque eu mesma me pergunto: qual é a necessidade? O que, que eu vou fazer? O que, que existe? O, o que, que tem de palpável? Eu ainda estou no palpável, né? no concreto. É, co, que dimensão? É, sabe, eu me perco quando. porque eu, eu, eu já vejo o, o, o cosmos, o universo, como algo muito grande, isso me tira do foco. Né? Dali a pouco eu começo a questionar, daqui a pouco eu volto a mim e as respostas vão vindo. Não me importa como ou para onde. Importa o meu crescimento no aqui e agora. E se para você também importa, ligue para mim. Né? Eu vou falar aqui para vocês, para todos, inclusive para quem está participando desse workshop, dessa palestra. Para agendarem horário, irem lá fazer uma consulta ou participarem de todas as palestras que nós vamos dar, que nós estamos dando, das nossas vivências, que é algo fantástico. Tudo que eu passo para vocês, como eu estou hoje falando aqui, não é nada estudado, não é nada escrito, não é nada preparado, é tudo espontâneo. E eu sei que nesse momento que eu começo a abrir, expandir essa conversa, eu entro em algum canal, num canal que está muito além daqui. Mas ele consegue me atingir por quê? porque eu aceito. Então eu digo: Eu aceito, sinto muito. Ah, como é que é? Eu, eu, eu aceito, sinto muito, perdoo, te amo. Gratidão. Sou muito grata. A mim, principalmente. E a minha expansão atinge a todos vocês. Sou grata, gratidão. Até a próxima palestra e também sempre às nove e meia da manhã, às sextas-feiras, pela Rádio Mundial, em breve, no mundo digital. Mas do digital que vem com experiências de um mundo que ainda não era digital, mas era criativo por nós. Tá? Então, é da nossa criatividade que o digital aconteceu. Use o seu cérebro, não o cérebro de uma máquina. Senão, você vai fazer igual o Zé. Você vai em algum outro plano que você pensa que é inferior, mas não é para receber essa força energética, essa frequência que até o universo pede, a frequência do amor. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.